Com a escassez da oferta de imóveis novos, é cada vez mais frequente ver renovações em apartamentos. No vídeo de hoje vou falar sobre as obras que podem ou não necessitar de uma licença da Câmara Municipal. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Produzo vídeos com conteúdo único todas as semanas. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se quer saber mais e receber regularmente dicas sobre a compra e venda de imóveis, então deve subscrever o meu canal de YouTube neste momento. Há obras que necessitam de autorização de terceiros, nomeadamente da Câmara Municipal da área onde o imóvel está localizado. São aquelas que modificam a estrutura da casa ou a fachada, pondo as coisas de uma forma mais simples. Tudo aquilo que mude a estética exterior, a segurança e a área de construção, terá que ter aprovação prévia. Os exemplos mais uh, claros e mais uh, normais são a alteração de fachada. Imagine que quer... Aumentar uh, ou reduzir uh, o tamanho de uma janela ou de uma porta. Tem que ter uma aprovação, implica colocar um projeto e pedir autorização. Aumentar ou reduzir o número de pisos, a mesma coisa. Está a implicar com uma mudança naquilo que é visível do exterior do imóvel e, obviamente, vai ter que ter autorização para isso. Uh, o mesmo para ampliar ou reduzir a área de construção. Sim, para reduzir também as demolições, por exemplo, necessitam de uma licença específica. E a construção de anexos, um, claramente também a construção de uma piscina e, uh, claro, fechar uma varanda. Lembremos-nos do caso do Cristiano Ronaldo, que tentou fazer a sua marquise no último piso do prédio e teve problemas com isso. Há outras alterações que não precisam de licença. Pode parecer estranho, mas pode partir paredes dentro de casa e, desde que estas não sejam estruturais, não vai precisar de nenhum tipo de, de licença. Se não alterar a altura da casa ou dos pisos, também não precisa de licenças. Também pode renovar cozinhas, casas de banho, mudar roupeiros e tudo isto sem restrições. Claramente, pintar paredes da casa da cor que mais gosta não é um problema e, claro, pode substituir portas e janelas e também o pavimento das divisões sem requerer qualquer tipo de licença. A substituir a canalização, o sistema elétrico, o gás... Também são coisas que, apesar de serem muito complexas, não precisam de licença de utilização. O gás, no entanto, tem sempre uma vistoria, está sempre sujeito, depois de ser alterado, a uma vistoria técnica para que o abastecimento seja feito em total segurança. Não se esqueça, legalmente pode fazer as obras apenas em dias úteis e entre as 8 da manhã e as 8 da noite, entre as 8 e as 20 horas. E deverá sempre informar previamente à administração do condomínio. As obras de conservação e remodelação fazem muitas vezes pó, lixo e ruído, pelo que se uh, sugere muita atenção à limpeza das áreas comuns. Elevadores, pátios do, do, do piso onde estão a decorrer as obras e um, o local de entrada comum a todos os condóminos para evitar incómodo para os mesmos e um, afastar o conflito que pode surgir nestas situações. Também tende a fixar em local visível e acessível aos restantes utilizadores do edifício a duração prevista do procedimento, quando vai começar e quando vai terminar e sempre que possível o período de horário em que se prevê maior intensidade de ruído. Espero que o vídeo desta semana tenha sido do seu agrado. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Estou disponível para esclarecer estas e outras questões sobre o mercado imobiliário e, claro, acompanhá-lo na compra e venda do seu imóvel. Até ao próximo vídeo e até à próxima semana. Deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?